Olá para você que acabou de chegar aqui no canal. Eu sou o Guru Investidor e vou te ajudar a melhorar as suas finanças pessoais. Apertem os cintos que agora vai começar o melhor conteúdo de investimentos. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco mais sobre o seu perfil de investidor. Para investir, você precisa também entender o tipo de investidor que você é, para que você não cometa nenhum erro com esse dinheiro que você está na mão, tá bom? Nós sairemos desse vídeo com o seu perfil de investidor definido. Para você sair desse vídeo com isso exatamente definido, você precisa pegar papel e caneta agora e colocar todas as suas metas de curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Para que você possa entender um pouco mais sobre as suas finanças, é preciso você entender o seu próprio perfil. Se hoje você tem pouco dinheiro ou quase nenhum para investir, fique nesse vídeo que você vai sair daqui muito melhor do que você entrou. Um mito o que todo mundo fala que é preciso muito dinheiro para começar a investir. E para você começar os seus investimentos, você precisa traçar metas. Não adianta você querer investir o seu dinheiro sem saber aonde quer chegar, você quer fazer uma viagem ano que vem? Ou daqui cinco anos? Você quer a sua independência financeira daqui 10 anos? Primeiro de tudo, pegue papel e caneta e anote todas as suas metas de curto, curtíssimo, médio e longo prazo. O que são metas de curtíssimo prazo? 3 meses, 6 meses, o que você quer para daqui os próximos seis meses? o que você quer para daqui um ano e o que você quer para daqui 10 anos. Nem todos os investimentos são fáceis. Investimento não é só pegar o seu dinheiro e colocar em algum lugar esperando que dê rendimentos. Se você não tiver uma visão exata daquilo que você quer, você não vai alcançar. Tenha no seu papel todas as suas metas para este ano, porque só assim você poderá concluí-las com sucesso. Está nas suas metas Pagar dívidas, beleza? Coloque uma data para que você consiga exatamente aquilo que você almeja. Uma meta, ela tem data para acontecer, ela tem quantidade de custos que você vai ter para que ela aconteça e ela vai ter um caminho para que você possa chegar lá. No papel, você vai colocar Eu preciso de X reais por semana até tal data para que eu possa comprar tal item. Três meses, seis meses, um ano aí para curto prazo e médio 5 a 7 anos longo prazo 10 anos tá bom então pega papel caneta agora coloca aí todas as suas metas para você entender aonde você vai investir para alcançar esses seus objetivos com as suas metas extremamente bem definidas você vai conseguir conciliar o seu sonho, as suas metas, onde você quer chegar com o melhor investimento. Se você está aqui no ponto A e precisa chegar aqui no ponto B, você precisa entender exatamente como vai funcionar esse percurso até chegar lá. Você precisa traçar um plano para percorrer esse caminho do modo mais fácil possível. Você precisa entender quais são os riscos de todo o investimento que você precisa esteja fazendo. Para que servem então os tipos de perfis de investidor? Eles servem para você entender qual é o melhor investimento para você e é você quem vai descobrir quais produtos financeiros você vai aportar o seu dinheiro para atingir as suas metas. Se você precisa de fazer uma reserva de emergência, você precisa de liquidez diária, você precisa de produtos que estejam com o seu dinheiro ali na mão. Talvez você até prefira uma conta de pagamentos que renda todos os dias ali um pouquinho, 100% do CDI, porque você tem o dinheiro na hora e você está ali montando então a sua reserva de emergência. Agora, se você tem um sonho de viajar para Disney daqui cinco anos, você vai fazer o planejamento orçamentário disso e saber exatamente quanto por mês você precisa aportar para chegar nesse valor que você quer ter investido. E se você entender qual é o melhor investimento para você, você vai conseguir pegar uma rentabilidade ao ano interessante para te ajudar a chegar nessa meta cada vez mais rápido. Os juros compostos, com o tempo, são os melhores aliados para você atingir todos os seus objetivos e a sua independência financeira. O primeiro tipo de investidor que nós temos é um investidor do tipo conservador. Investidores desse tipo não procuram altas rentabilidades, mas procuram muita segurança. Eles não aceitam de forma alguma ver o seu patrimônio derretendo. Eles não têm coração para isso. Então, eles preferem abrir mão de altas rentabilidades para ter então maior segurança. Tendo maior segurança, nós temos então menores rentabilidades. Normalmente são investidores que investem em produtos de renda fixa, públicas e privadas, como tesouros, CDBs em alguns bancos, e etc. O outro perfil de investidor que nós temos é o moderado. Esse abusa um pouquinho da rentabilidade, mas sem apostar em menos segurança. Ele gosta de segurança, mas também adora uma rentabilidade. Então, ele pode diversificar um pouco mais a sua carteira ali em renda variável. Já o terceiro tipo de investidor que nós temos é o investidor arrojado. O investidor arrojado, Aposta na rentabilidade e às vezes diminui um pouco a segurança da sua carteira aportando um valor maior em produtos de renda variável do que em renda fixa. O conservador não aceita perdas nenhumas e o moderado aguenta um pouco de perdas. Nada muito significativo, mas ainda assim apostando na rentabilidade. Já o investidor arrojado prefere altas rentabilidades e abre mão dessa segurança maior que os outros dois investidores preferem para os seus investimentos. E eu vou ficando por aqui. Eu espero todos vocês semana que vem, ao meio-dia, na quinta-feira. Um beijo, abraço e até mais.